Tudo bem? Aqui é o Daniel e eu estou aqui em Campos, no interior do Rio. Eu vim visitar o meu irmão, aniversário dele esses dias, vim passar uns dias aqui com ele. E nesse vídeo eu quero falar sobre as desculpas. É, muitas das vezes, as desculpas que a gente coloca na vida para não, não fazer algo. Então, inclusive, antes de vir para cá, quase que eu coloquei uma desculpa para mim mesmo para não vir. Enfim, que eu estava muito ocupado, muito atarefado e que eu não conseguiria vir passar aqui um tempo com ele para comemorar o aniversário dele. E isso me fez ficar presente por uma série de outras coisas que a gente dá desculpas nas, na nossa vida. Porque até mesmo as tarefas diárias que a gente precisa fazer, como até mesmo estudar, ou alguma tarefa do trabalho que a gente acaba não, não conseguindo fazer por procrastinar ou por não fazer uma boa gestão do tempo, a gente acaba dando desculpas. E é sobre isso que eu gostaria que você ficasse presente hoje. É, da mesma forma que muitas das vezes eu dou desculpas e não faço alguma coisa, para que você preste atenção, e né? eu estou usando bastante essa técnica agora, para que é, você preste atenção em todas as desculpas que você dá e se realmente elas são reais ou não. Na verdade, eu quero que você assuma o um compromisso, assim como eu assumi com alguns colegas de trabalho, é, que, na verdade, seria desculpa zero. Então, pensa naquilo que você precisa fazer e simplesmente executa. Caso, caso você não tenha feito, procure ver o que te levou a, a não fazer essa atividade e simplesmente resolva isso o mais rápido possível. Não fique se justificando, não fique falando eu, ah, eu não fiz porque eu não tive tempo, não fiz por causa disso, disso e disso. Não. Procure trazer a responsabilidade para você. Eu sou uma responsabilidade da sua produtividade. É, se você falou que vai fazer alguma coisa, simplesmente faça. E não é, dê desculpas, porque a, a nossa mente, ela, quando a gente não faz uma coisa, ela está muito acostumada a sempre buscar as melhores desculpas, sejam as mais esfarrapadas ou até mesmo as mais justificáveis. Mas é, às vezes é muito mais fácil dar uma desculpa do que simplesmente pegar e fazer uma coisa. Às vezes fazer uma coisa é algo muito doloroso, porque vai, vai exigir que você saia da sua zona de conforto para fazer aquilo. Então, por exemplo, até mesmo é, gravar esse vídeo aqui pra você é, tá sendo foi, foi a superação de uma desculpa. Por quê? Porque eu tava pensando, caramba, eu deixei a minha câmera lá no Rio, então não tô com uma câmera legal pra gravar. É, o meu irmão, ele, por exemplo, eu tenho, tenho dois cachorros que eu gosto muito, mas que às vezes fazem barulho, latem, enfim. Então eu não tava conseguindo é, a concentração ideal pra gravar, porque eles estavam latindo. Mas... Depois que eu superei todas essas desculpas, eu simplesmente peguei a câmera e decidi gravar para você. Até o processo de gravar os vídeos, que era para ser realmente um processo diário e vai voltar a ser, eu dei as desculpas que ah, não, eu viajei, eu não estou com a câmera adequada, eu não estou num lugar ideal para gravar. E são todas essas desculpas que fazem muito sentido, que fazem com que a gente deixe de entrar em ação. Então é esse convite que eu quero deixar para você hoje. Pense em uma coisa: que você vem dando desculpas, ou que você já deu desculpas, e simplesmente deixa. Essa sua desculpa de lado, entre em ação e faça acontecer. Talvez é exatamente isso que você precisa para conseguir ser assim, uma pessoa mais realizadora. Então, é, deixe o cansaço de lado, a preguiça ou, ou outros tipos de justificativa e simplesmente entre mais em ação. Você vai perceber que muitas coisas vão acontecer na sua vida, é, muito mais coisas até além do que você imaginava serem possíveis, certo? Então, se você gostou dessa dica, clica aqui embaixo em curtir, compartilha é, esse vídeo, muito importante também, você compartilhar o vídeo ou até mesmo comentar alguma coisa, porque assim eu vou continuar gravando vídeos com muito mais frequência e sem colocar desculpas, prometo, essa frequência vai voltar a ser diária e você você vai realmente acompanhar temas que vão é, te ajudar, seja com psicologia, empreendedorismo, marketing, enfim, mente humana, é, memorização, que vão ajudar você a ter uma vida melhor, tá certo? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau!